Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assiste o vídeo até o final, porque nesse conteúdo de hoje, nessa aula, vou te ensinar você como criar um logo Tipo tem uma logomarca para ter o projeto, dessa né? seja para tua empresa, seu, o é, seu Instagram, por exemplo, seja qual for, tá? o seu modelo de negócio. Então esse vídeo vai te ajudar, vai ter um novo aí, conhecimento aí uma nova visão tá? de como você está fazendo, tá? Um logo para o teu negócio, beleza? Então descobri uma ferramenta que vai te ajudar demais, inclusive eu já fiz um teste, porque okay? Dois testes especificamente, ok? Então eu vou te apresentar aqui, ok? Como que vai ficar aí o seu logo? Tá? Mas aqui do zero. Ok, uma logo junto com você, certo? Então eu deixei um vídeo para você aqui entender como que vai ser essa logo basicamente, tá? Então que é minha logo que eu fiz aqui um teste com ela, beleza? Eu vou mostrar para você aqui como que eu fiz e como que ela saiu, tá? De forma totalmente gratuita, de graça, você não vai pagar nada para fazer isso aqui que eu vou te mostrar, beleza? Bora! Beleza? Agora se você quer aprender, né, como fazer esses efeitos aqui, você fazer uma logo assim animada, cara, deixa aqui embaixo o seu comentário aqui, beleza? E não esquece de poder se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário, vai ser muito importante, ok? Você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entregar um vídeo para você aqui no canal, ok? E o YouTube poder te notificar, certo? Então bora para conteúdo que é a parte que eu gosto de poder entregar para você. Bora! Primeiro passo que você vai que fazer, tá? Você vai colocar. Você vai vir aqui ó, na barriga do Google, tá? Você vai colocar render Forces tá? Clique aqui, rolar aqui abaixo, ok? Vai aparecer para você aqui ó, render Forces tá? Você Vai clicar aqui ó, tá nessa opçãozinha, ok? Todas as suas ferramentas de design em um só lugar. Então, cara, tá, tá aqui ó. Vou deixar para você que o link aqui na descrição para você do vídeo, beleza? Para você não se perder, ok? Então, clique aqui embaixo, aqui já tá aqui o link para você prontinho, preparado de graça, beleza? você vai clicar aqui, em seguida você vai ser direcionado aqui para esse site, ok? então aqui é ele vai pedir para você fazer um login para você acessar a ferramenta, beleza? então que okay, mais é bem simples, é bem, é bem intuitivo, tá? você vai fazer um cadastro de graça também, ok? tanto, tanto você pode entrar com o teu acesso do Facebook como também do Google, da própria conta do Google, tá? você pode estar, estar entrando com e-mail que especificamente entrou, aí tá? vai só reconhecer, tá tudo certo, você já vai ter acesso aqui já à ferramenta. Beleza, então você vai vir aqui. Ó, tá. Tem que temos aqui a opção de vídeos. Você vai clicar aqui em criar vídeo. Tá. Aqui nós temos aqui os, os modelos especificamente para você utilizar. Tá. Temos aqui na, na, na versão totalmente gratuita. Tá. Que você não vai pagar nada para estar tá usando aqui. Tá. É esses vídeos aqui de modelos, já né? que são modelos para você estar tá se espelhando aqui, tá fazendo né? Modelagem de acordo com a tua logo. Tá, e, se você, se, e se você tem um logo já criada, você pode trazer para cá também, ok? O, tanto é que você cria do zero, como você também traz um logo específico que você tem para juntar, acoplar aqui dentro, né? Dessa ferramenta e você transformar ela no logo aqui animada, né? um logo bem lindo mesmo, bem é, legal e bem bacana. Tá? Vamos aqui, ó. temos aqui uns, alguns exemplos aqui de logo, beleza? Temos aqui essa animação bem legal, interessante, você pode estar tá vendo aqui cada logo. Tá, você pode estar tá vendo aqui ó você pode clicar aqui para você tá vendo tá ó pode estar tá vendo aqui tá como que vai fi, como, como que pode estar tá saindo a sua logo ó tá, Essa aqui é bem simples essa certo é bem legal ó tá se você quiser utilizar qualquer uma dessas logo você pode utilizar sem nenhum problema tá é bem é bem legal essa aqui ó quando tem esse, esse pontinho aqui esse, essa coroa é porque a, a a logo é paga beleza OK, essa aqui também, ó, é legal, interessante é de graça essa aqui. Tá? Tem várias, várias, várias que você pode estar tá utilizando aqui de forma totalmente gratuita, tá? Eu vou pegar um aqui para te dar como exemplo, que você vai estar tá criando agora um do zero, né, comigo, beleza? Então vou pegar um aqui para te dar como exemplo, tá? Vamos caçar um aqui. Vamos procurar, vamos buscar um aqui bem específico aqui. OK? Essa também é bem legal, tem aqui várias, tá? Vamos, você pode estar tá buscando aqui, ó, desse outro lado, tá? Essa aqui é bem interessante. Olha só, hein? essa também é legal. Eu posso estar até usando essa aqui. Eu vou, vamos, vamos usar essa aqui, tá? Eu gostei dessa aqui. O logo cubo, logo cubo, tá? Ó, eu então, vou clicar aqui. Ó, essa aqui é bem legal. Tá, vamos clicar aqui nessa, beleza. É que ela é de graça, tá bom. Vai aparecer para você aqui, ok? coloquei qualquer para cá, e aqui em seguida, aqui ó, quando aparecer para você aqui, é você vai clicar aqui ó, aqui ó, eu queria agora, fica, beleza vai carregar para você é que você vai fazer a tua adição. ok se você tem uma logo específica mesmo que você pode colocar aqui ó beleza então eu tenho aqui um, uma logo minha tá criada já mas você pode criar uma do zero você pode também trazer tô logo né para trabalhar aqui dentro desses efeitos tá vamos colocar aqui ó. vamos aqui, ó vem aqui, ó, eu posso editar uma imagem que você tanto você pode, né? Tá buscando um arquivo, né, dessa logo tua que vai estar no teu computador ou como você, se tiver já aqui salvo na, na ferramenta, né? Eu tenho aqui já salvo na ferramenta, porque eu já fiz o um logo já para poder já testar, já trouxe essa logo minha para dentro, né, da ferramenta, OK? Então eu vou vir aqui, ó, em meus arquivos. Tá, agora se você não tem, assim como eu tenho aqui, uma logo que eu já trouxe para cá, mas aqui é simples, não tem mistério, não tá. Você vai vir aqui o mesmo processo, adicionar envio, tá. Nesse envio, você vai buscar uma logo especificamente, né? No seu computador, tá. Você vai pegar tua logo, tá bom, bem claro aqui, certo? Então, feito isso aqui, você vai vir, ó. Eu vou, eu vou pegar aqui, eu vou meu arquivo, meu arquivo, porque já tem uma logo aqui já essa aqui, é uma logo minha, certo? Eu vou, eu vou clicar na minha logo, aí tá? vou clicar aqui inserir, beleza. Ó, já trouxe ela para cá, certo? Aqui eu posso ajustar ela, OK? Eu posso até tirar esse fundo, tá? Mas aqui eu vou dar para você como exemplo. Beleza? Essa pra te dar um para di te direcionar aqui para você entender como é que vai funcionar. OK? Eu posso aumentar mais um pouco, ó. Certo? Eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó, certo? Beleza. Eu fiz esses ajustes aqui e tudo mais, certo? Então eu vou clicar aqui em feito. OK? Já fez aqui, então eu posso colocar aqui, tá vendo esses dois nomes aqui, ó eu posso colocar aqui ó Eu vou colocar aqui o um nome, né, eu posso editar isso aqui eu Vou colocar aqui, ó Colocar método Colocar bem, bem bonitinho, método CDZ Pronto aqui, método CDZ, ok? E aqui embaixo eu posso colocar também um outro texto também, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Crescimento, crescimento do zero. Beleza, só vai fechar. Beleza, então eu coloquei aqui. Eu fiz esses dois textos aqui, tá? Então, ó, é, método CDZ e crescimento do zero, tá? Que é a, minha, é a minha logo aqui, tá? O nome da minha logo marca, tá? Então, feito, feito isso aqui, eu vou clicar aqui embaixo, ó. Tá? Instantâneo, clique aqui, certo? e vai processar tudo que eu fiz aqui beleza e vai demorar um pouquinho porque ele tá salvando tudo tudo mais entendeu todos os os, é, os efeitos é que você colocou para trabalhar aqui dentro tá dessa animação toda Ok então ele vai tá atualizando vai tá se ajustando beleza então não te preocupe com isso que ele vai demorar um pouquinho para fazer esse processo todo tranquilo certo você vai ver Tá? aqui em cima aqui da ferramenta, temos aqui é editar. Temos que os estilos. Que você pode colocar tá bom. Música também você pode alterar. Música, o estilo, como eu falei, e visualizar. Tá, você vai clicar aqui em visualizar, clica certo. E aqui temos aqui as ações aqui que são pagas. Tá, temos aqui a a segunda e a, e a terceira, ok. Mas nosso objetivo aqui é gratuito. Beleza, que é a exportação HD 720 tá. Então você vai clicar aqui nessa opção, clica. certo beleza aqui vai, vai começar o processo aqui vai salvar ok tudo dá tá? que você fez as, aquelas edições anteriormente ele vai editar que okay? a ferramenta está editando aqui vai passar tá o para você tudo certinho que você fez para pre preparar a tua logo aqui animada tá da forma que você realmente busca e quer beleza então você pode colocar aqui também para versão aqui em português ó traduzir para português tá pode colocar aqui ó na versão Pra português português, começou já o processo, tá exportando né, essas alterações, como foram, foram poucas alterações, então provavelmente a ferramenta ela vai conseguir tá é bem rápido que é salvar, ok, e vai mostrar pra gente como é que vai ficar aqui, tá? É bem é bem legal, é bem é bem intuitiva a ferramenta, simples para mexer, tá? Que eu, que eu comecei agora a utilizar, ok? Comecei a forçar nela aqui, já comecei já Pegar muitas coisas aqui e aprendendo bastante com a ferramenta. Então, cara, eu vou deixar para você que essa ferramenta aqui embaixo do link para você também tá. É no link para você acessar e você já começar a utilizar também, ok? É, vai te ajudar bastante para você criar um logo para você trabalhar seus projetos. Tá bom, para quem quer criar do zero, ou não tem ideias, cara. Aqui a ferramenta vai te dar aí todo esse direcionamento, tá? E todo esse leque. Então, cara, esses conteúdos aqui você só vai ver aqui no meu canal. Beleza, porque eu vou trazer muita coisa boa e semelhante especificamente para te ajudar no teu projeto aqui não é para encher linguiça não tá aqui é para realmente para poder te ajudar beleza então você ser é um canal de, é, diferenciado que realmente der valor aos meus conteúdos também cara tá aqui para poder aprender vamos lá vamos embora vamos embora vamos lá, vamos crescer tá bom se você não não, não, não gosta também deixa seu comentário também porque não, não tô aqui para poder encher linguiça não mas assim é para entregar né para me ajudar em meu canal Tá? porque eu então, conteúdo de valor e também agregar muita coisa na vida das pessoas, porque esse é meu principal foco e objetivo aqui, né? Do marketing que eu atuo hoje e meus negócios online, beleza. Então já estamos aqui em 61% da ferramenta, certo? Já tá quase finalizando, já tá finalizando o processo, ó, Tá bem, bem simples aqui, já bem simples mesmo, de verdade. Beleza, que não é para encher um risco, não, como eu já falei, tá? É para mostrar para vocês como é que vai ficar, né? Olha só, que, que interessante, tá bom? Já foi salvo, já já foi, já foi exportado. Então, bora ver como é que ficou aqui o nosso trabalho, o nosso projeto, beleza? Vamos clicar aqui, ó. Vamos dar um play. Que interessante. Que legal, né? Então, ficou assim o nosso projeto, tá? Que a gente fez, tá bom? O método CDZ, Ok. É, crescimento do zero, tá? Que legal, que bacana. Você viu, né? Você percebeu. Você pode trabalhar uma imagem sua, você pode até criar do zero ao um logo tá? Mesmo assim, sem ideia, de nada. O que você vai é, trabalhar junto com a ferramenta? A ferramenta vai te dar vai te propor ideias de projetos para você adequar com a tua realidade do teu negócio, tá? Da tua logo, tipo logo marca. Então você vai estar tá criando do zero, tá? Eu aqui já também já criei uma também do zero, ok? é Aqui, é, realmente, é essa aqui. Eu já tinha criado ela antes, ok. Essa imagem com essa com, com esse ciblismo de logo tá, mas aqui me ajudou mais. A ferramenta me deu mais uma ideia, mais o um fine para mim poder aplicar e eu vou melhorar mais. Então eu, eu queria realmente tá mostrar para vocês e compartilhar o conhecimento. Que quando a gente co compartilha um com algo poderoso como essa ferramenta é, tá, que eu descobri. Então, cara, de graça pra você aqui de mão beijada Então aproveita bem esse conteúdo Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Vamos deixar rodar aqui mais uma vez Muito top, show Show de bola, beleza? Então aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje Bem íntegro, bem na real, íntegra, De verdade, ok? Se você já gostou desse vídeo aqui Deixa aqui embaixo o seu comentário A sua opinião, se você achou Se você tá achando chato, se tá achando joado Eu quero que você seja verdadeiro aqui Assim como eu sou com você Beleza? Então, galera, um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.